Saudações povo, eu sou o Mr. Boné E bem, agora são 5h58 da manhã Eu acordei bem cedo hoje pra gente gravar alguns vídeos do nosso novo projeto Nosso novo canal Fortcraft Que eu e o Drust estamos fazendo E tá muito da hora, eu vou deixar o link no comentário fixado aqui só pra vocês verem Se vocês quiserem Mas agora eu vou jogar aqui pela primeira vez O tal do evento que tem no começo do jogo Porque como ele é uma experiência solo Eu resolvi postar um vídeo aqui no Bonudo Pra vocês verem em primeira mão Então vamos lá, estou abrindo o Forte Nitro Vamos torcer para o meu PC não explodir. Ok. Pareando. Já, já tá diferente essa tela, já. Eu acho que o negócio já vai começar na loucura total mesmo. Ok. Tá, o trailer da Season, que eu já vi. Tranquilo. Não dá pra pular. Foda-se. Ok, começou direto do trailer já. Tá. Que coisa linda, mano. nossa volta pra casa. Não me faça arrepender disso. Eita, eu sinto. Eu sinto que eu conheço esse dublador. Ah, eu tô de condor, velho. Deixa lá. A última skin Vamos que eu usei. Tá, vambora, Jonas. João Jonas, eita. Aconteceu Tá metendo o socão. Consegue, mano? Relaxa. Desistir. Fique alerta. Quando o ponto zero começar a expandir, não tem volta. Ah. Eita! O fim? Meu Deus! Tá cheio de portais! Isso não é bom! Não são portais. A realidade está se despedaçando. Então, a gente fecha tudo? O que você acha? E aí, Jonas? Você Como é que você faz? Boa, oh, é da hora é, yeah, a gente é spectator mesmo no bagulho. Dá um looper desse pra mim, velho. vai fazer mais instável. da realidade. Vamos ficar de olho. Vamos fazer da... A a Eita! Sou <risos> Essa foi das grandes. Tudo certo lá embaixo. uma então. Não! Posso pegar? Posso usar? parece que é sua vez. Preciso Sejam meus olhos e ouvidos e braços e pernas. Tá. Você vai ter que fechar aqui os portais. Uou. Acha que consegue? Vambora, consigo. É <risos> claro que sim. Claro que vai. sim. É só segurar, é só segurar. Tá tranquilo. Vambora. Eu não, eu não sei se tem que mirar, eu não percebi isso exatamente. O Jones é uma borboletinha, velho. Mas que é, bonito. é muito lindo, Jonas de mais tempo Continue. Entendido que mais que tem pra nós achar? Eita, olha os 90 graus Olha os nove grãos, olha os 9 grãos Vamos que vamos, virei um pinto e... Na verdade Tá, não tem mais nove grãos, Estamos em outro lugar Você tá... Incrível. Pô, mano Só porque eu sou um pinto? Ah, dá, vamos fechar, beleza Tá, tem que puxar pra baixo e o negócio, aparentemente Ah, ele vai sozinho, no problema É só segurar mesmo, vambora tá. Relaxa, amigão Vai sim vou levar a gente pro terceiro portal Vamos que vamos, Jonas! Eita! Não. Oh my god! Ah, os lobos são novidade, né? Sim, eita! Sincronizamos nossas falas, Jones. Deixa eu só subir aqui, parceiro, que eu não esperava cair lá embaixo. Olha isso, gente. Olha essa neblina que creepy, mano. Relaxa, João Jonas. É isso. Tô chegando, tô chegando. Opa, opa, onda da realidade, não. Eita! Lara Croft? É isso mesmo? Tô sentindo que a realidade não gosta de mim. Você Fecha aí. Bem você. Obrigado. Eu tô fabulosa, eu diria. Tá tranquilo. Ok, Nossa, o nosso negócio. Cada vez vamos, que a gente vamos, fecha um portal, nasce mais pétalas na flor. Demais. Vocês precisam continuar. Mais um. Aguenta, Leva nós lá, Jonas. Helicóptero, voltou os helicópteros ou será que é só? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Não, não, não. <risos> Boa, voltei é a ser trabalho. Condor. Caraca, olha isso, mano. Que coisa linda. Acho que conseguimos. Nosso mapa já está diferentado já. Meu Deus. Até me arrepiei. Legal. O próximo passo é crucial. Ah, tudo certo em cima! suficiente. não consigo parar. Mas talvez consiga conter a explosão. Ele deve estar se lá. Meu Deus! Ele vai se cristalizar Não lá dentro? Ele precisa da nossa vida, tá? Leva nós lá, Jonas. Pô, podia levar a gente pra mais perto, velho. Meu Deus, o que, que é isso, velho? Que coisa linda, mano. O que, que esse jogo se tornou, velho? Que coisa maravilhosa. Boa! Vamos. Nossa, gente, na moral, velho, eu tô... Eu tô à beira da emoção aqui, velho. Não, não, não, não! Ah, ok. Gente, olha essa música, socorro! E aí? Eita! Eita!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 Vamos nós, velho. Ok, é isso aí, mano, é isso aí mesmo Bem, rapaziada, terminamos esse evento absurdo Que experiência linda Mano, nem sei o que falar Teve uma hora até que eu fiquei de boca fechada ali, eu sinto muito Eu tô botando uma fé grande nessa temporada Parece que o negócio vai ser bom E eu espero que vocês estejam felizes assim como eu Bem, rapaziada, o vídeo de hoje foi isso Não esquece de deixar o likezinho aí embaixo E eu vejo vocês na próxima Tamo junto, valeu e tchau, tchau